Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Eu sou o Rui Bota e hoje comemoramos o dia da agricultura e também a chegada da primavera. Com o Workshop, crio a minha horta urbana sustentável. A agricultura é das atividades mais antigas da humanidade, a arte de cultivar a terra para mais tarde retirar alimentos. Já sabem que as vossas dúvidas, as vossas questões podem ser colocadas através das nossas redes sociais Instagram e Facebook. Nós, se possível, damos resposta às vossas dúvidas no correio do nosso workshop, se não garantimos que mais tarde todas irão ter uma resposta da nossa parte. Para nos ajudar a esclarecer e a ensinar como se faz uma horta urbana, temos uma engenheira agrónoma. Trabalha na empresa Ciro desde 2014. Dois boas-vindas à Amélia Paula. Olá Amélia, boa tarde. Obrigado pela tua presença no nosso workshop. Bem-vinda. Olá. Olá Rui, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui nesta nossa casa e esperemos que correspondamos à expectativa da construção de uma horta sustentável para que as pessoas aprendam lá em casa como produzir um pouco dos seus alimentos para consumirem no seu lar. Para quem quer fazer uma horta sustentável, o que é que é necessário? Então, antes de tudo, temos que ter noção que uma horta tem que estar no exterior, ou seja, numa varanda, num terraço, num quintal ou mesmo no terreno, no solo. Hoje vamos falar mais para soluções mais pequenas, ou seja, varandas, terraço ou até mesmo em quintal, mas em construção nesta caixa. Uh, para quem tem um quintal grande ou um terreno, uh, poderíamos abordar as questões, mas não, va não vamos exemplificar aqui uhum. na, na Hoje sala. Hoje vamos, concentrar -nos, vamos mais nos concentrar -nos, nos espaços mais pequenos. Exato. Pronto. O que é que as pessoas precisam? Precisam então de uma caixa de madeira ou de uma horta mais alta ou vasos, hortícolas e substrato. Pronto. Ok. Uh, para começar, então, vamos... Bom, primeiro passo, Sim. conseguimos a caixa ou então as as floreiras? As floreiras. No, numa loja, no, no Leroy, por em qualquer... Uh, e depois de termos temos que definir como, uh, a posição em que ela vai ficar, por causa da luz solar, ou seja, quando falamos em hortas, falamos de plantas que precisam de luz e de sol, no mínimo de 4 horas. É fundamental, não é? É fundamental, senão não vamos, ter, não vamos conseguir ter... Os, os vegetais desenvolvidos corretamente. Ou seja, temos mesmo que pensar que não poderemos pegar nesta caixa de madeira e pô-la numa marquise fechada, uhum. sem arejamento. Até pode ter luz direta e abrirmos as janelas, as portadas, mas não é de todo o indicado ou seja, é mesmo no exterior, na rua. Okay. Tem que haver luz e circulação de ar para, para o desenvolvimento. Para o projeto dar certo. Exatamente, senão vai falhar logo à partida. Pronto. Uh, hoje, então, vamos fazer, vamos construir uma horta nesta caixa, onde vamos utilizar os tomateiros. Uhum. E temos aqui um tomateiro maior. Alfaces e pimentos. Temos aqui alguns pimentos. Pimentos? Pimentos. Isto okay. são pimentos. Uhum. São um bocadinho diferentes dos tomateiros. Sim, sim, sim. O que é que acontece? Estamos a plantar estas espécies porque são espécies de primavera, os dias são maiores e são espécies que precisam de mais luz solar para darem os frutos que nós queremos colher. Neste caso, tomate, pimento, uh, temos aqui também pepino e corjete, ou seja, são tudo plantas de primavera que, têm, que precisam de mais luz de sol para dar os frutos. Se estivéssemos no inverno, então, poderíamos pensar nas couves, que gostam mais do frio uhum. uh, do, que, do que estas plantas. Essas dúvidas existem muitas vezes semear quando e, e existem existe e quando se também, deve ser feito, não é? Exatamente, existe também a dúvida do semear e do plantar. Pronto, nós não, exatamente. Não, Qual é, que é a diferença não. entre semear e plantar? Normalmente semeamos em semente que temos aqui atrás. Sementes, por exemplo, temos aqui atrás de espécies de sementes que podemos semear uhum. nesta altura do ano, as melancias as meloas, os melões, temos aqui também sementes de tomate. Normalmente, nunca semeamos no local definitivo. Usamos estas covetes, covetes próprias de sementeira e um substrato para germinação que é um substrato mais fino, é uma terra mais fina, que se mantém úmida durante mais tempo, exatamente porque as sementes precisam de um bocadinho mais de umidade para conseguirem germinar e darem estas plantas. Mas esta é a altura indicada para semear, porque depois podemos colher no verão. Melancia, por exemplo, que tu mostraste, é uma fruta de verão. Portanto, é... semeamos agora, colhemos no verão. Semeamos agora, depois deixamos a planta crescer um bocadinho, e depois transplantamos para o nosso local definitivo, para a nossa horta, uhum. pronto. Uh, normalmente, podemos também semear diretamente no solo, na, no terreno. Aí uh, esperemos que ela cresça, mas corremos mais riscos, porque, por exemplo, normalmente numa horta temos também pássaros. E estamos a falar de sementes. Sementes e pássaros, uh, os pássaros vão procurar as sementes e comem-nas ainda antes uhum. delas de germinarem e termos uma pré-planta. É um, um dos cuidados que devemos então, ter. temos que ter esse cuidado. Para, para, para não, não corrermos o risco de ficarmos sem as sementes e, e de, dos pássaros comerem as nossas Normalmente sementes. Normalmente recorre só aos pantalhos, não é? Para afugentar a Sim, o, podemos utilizar os pantalhos, podemos fazer também com CDs antigos, uhum. com aquelas. existem umas próprias fitas. Que são brilhantes, parecem prata, aquele é papel prata, uhum, é um papel prata para afastar e que fazem algum barulho. Claro, e aí já vai fazer diferença. Já vai Já, já vai fazer a... as nossas pré-plantas, as, nossas, as, nossas, pré as nossas sementes para darem pré-plantas. Pronto, então concentramos então, agora no espaço mais pequeno. Estavas a dizer que também seria o ar livre, também era indicado para, para ser ao ar livre, não é? Sim. E voltamos a, então ao espaço pequeno. Pronto, então temos aqui a nossa caixa que está, está preparada já, está forrada com uma manta geotéxtil. Ok, tu já fizeste essa preparação, Esta portanto preparação, não o vimos fazer, mas é fundamental ter exatamente. essa manta, não é? é porque senão quando regarmos vamos deixar, todos os substratos deitam partículas finas e ácidos úmicos e nós queremos que isso fique retido, ou seja, isto vai criar um, um filtro, como normalmente a máquina do café que tem o filtro uhum. daquelas máquinas de... de de fazer café. Sim. Antigas têm o filtro para não deixar passar as borras, é o que a gente vai fazer, ou seja, nós primeiro vamos criar aqui uma, uma camada de drenagem, vamos utilizar o, o hidroton, argila expandida. A argila é colocada sobre a manta. A argila é colocada sobre a manta. Depois vamos então endireitar. E para não haver. para criarmos então a tal separação do substrato com a nossa camada de drenagem, para não afogarmos as nossas plantas, que serve também para isso, ou seja, nós normalmente temos tendência a regar a mais as plantas. A maior parte das vezes as pessoas afogam as plantas e elas não morrem de cedo. Nós começamos a ver uma planta amarela Sim. e pensamos que é falta de água. O excesso então, também é um perigo, não é? Um, um, um dos maiores, porque normalmente quando começamos a ver alguma coisa amarela, temos tendência a regar. Normalmente ela fica, começa a ficar amarela porque já tem excesso de água. Ao criar esta camada de drenagem, nós estamos a garantir também que o excesso de água sai livremente da nossa floreira. Para fazer a tal separação, vamos então utilizar uma manta geotêxtrica, que eu também já cortei. Uhum mais ou menos do tamanho da floreira, e esta manta serve para separar o substrato da nossa drenagem. Ou seja, é fundamental essa separação, não é? É importante, é, não é fundamental, mas é importante. Por exemplo, isto permite-nos o quê? Uh, nós vamos usar um substrato próprio para a horta. Oh, Rui, eu vou-te pedir Sim, se claro. me puderes pôr o substrato aqui em cima, porque ele é um bocadinho pesado. Nós vamos usar um substrato especial para a horta. É um substrato biológico e ecológico. E ele vem uh, com adubado com estrume de cavalo. Pronto. Ou seja, eu com este substrato, uh, eu não preciso me preocupar durante uma cultura, uh, ou seja, durante um ciclo cultural das nossas plantas, de voltar a, a adubar. Posso fazê-lo para dar uma... Uh, mais nutrição e prolongar a vida das minhas plantas, mas não é necessário, ou seja, porque ele já vem completo e eu consigo utilizar, como vou demonstrar, abrindo o saco, uma coisa que é importante e que eu não estava a esquecer, Rui, que é, Sim. nós devemos sempre descompactar o substrato antes de o colocar, seja em vaso, em floreira, em qualquer tipo de, coisa, de, de planta. Uhum. Porquê? Porque o substrato, normalmente, vem nestes sacos, que vêm numa palete e os sacos vêm todos arrumadinhos e o que é que acontece? Eles ficam compactados, ficam sem oxigênio e eu devo voltar a dar oxigênio, ou seja, devo desmiossar, -se Soltar uh, o substrato que está cá dentro, para o colocar aqui e ele ter oxigênio e ficar mais fofo. Normalmente as pessoas dizem ah, que terra tão fofa e gostam de plantar na terra fofa. É esse processo que devemos fazer. Que já o fizeste. Já o fiz anteriormente. Olha, entretanto, tenho aqui uma questão. Diz-me. Quando falo em luz solar, deve mesmo ser de luz solar direta ou basta estar no exterior com luz natural? Tenho uma varanda virada a norte que não recebe praticamente luz solar direta. É possível usar para algum tipo de hortícolas? É assim, sim, é possível. Não vamos ter um sucesso tão grande, porque eu vou tentar fazer aqui uma coisa. 50 litros de substrato são necessários para uma caixa desse tamanho? Ah, sim, eles vão ser necessários. Eu tenho que o ir espalhando e descompactando. Estava-te a dizer, em relação à uhum, pergunta da varanda sim. e do sol, é possível, desde que a varanda seja ao ar livre e que tenha menos luz solar direta, lá está, vamos ter é quebras na produção. Ou seja, não vamos ter tanto fruto, vamos ter algum, mas não vamos ter tanto. Mas sim, por exemplo, no verão, se calhar até quando faz temperaturas muito quentes, até é vantajoso porque as plantas não levam com o sol direto, levam só com a luz. Uhum. Convém, aquilo que se costuma dizer é que normalmente gostam de 4 horas de luz, uhum. sol direto. Normalmente de manhã ou ao final do dia, sim. mas sim, essa, essa pergunta é muito pertinente e é possível. Uhum. Olha, outra questão. No terreno também usamos manta e drenagem? No terreno não precisamos da drenagem. porque não é nós Não, porque precisamos é de lavrar a terra, remexer a terra. Quando fazemos uma horta em, no terreno em si, precisamos de estrumar ou adubar. Para isso temos aqui à frente um saco amarelo e um está, saco está azul. Do teu lado, está aqui do meu lado. Para, o saco amarelo é um estrume para melhorarmos a terra que temos no nosso terreno, o solo que temos. Estas e, cores servem para identificar as diferenças entre eles, não é? Sim, a principal diferença é que um é à base de estrume de cavalo e outro é à base de estrume de aves. Cavalo amarelo. Cavalo amarelo, aves azul. Uso. Por exemplo, no nosso ciro horta nós temos aqui sim, tem a nossa bolinha amarela que quer dizer que este substrato tem incorporado estrume de cavalo maturado. Todos os nossos estrumes são curtidos no terreno pelo menos 12 meses, ou seja, são completamente seguros para usar, porque já estão todos fermentados, já estão todos prontos para o terreno os receber e para as plantas os receberem. A diferença está que nós aqui neste substrato já introduzimos o estrume de cavalo para termos uma adubação biológica, e no terreno temos que misturar o estrume de cavalo, que é o saco amarelo, com o terreno. Como é que fazemos essa mistura? Ou cavamos com uma enxada, uhum. ou cavamos com um motocultivador, ou com um trator que tenha uma charrua e que consiga fazer o reviramento da terra existente e misturarmos com o estrume para melhorarmos, não só em teores de matéria orgânica, o terreno que temos, para depois termos melhores culturas, como o próprio arejamento faz bem à terra, ao terreno. Uhum. Não precisamos da drenagem, porque, não, a não ser que tenhamos zonas que, que sejam muito alagadiças, uh, com a incorporação de matéria orgânica, conseguimos co controlar alguns problemas que haja em termos de excessos de água, de umidades. Se não, se não tivermos um, um terreno com, com baixas, que não esteja nivelado, uh, temos então que tentar nivelar o terreno. A toda vez, se ajuda a melhorar o terreno. Sim. Eu vou continuar, senão... Pronto. Olha, outra questão que surgiu, Amélia. Relativamente ao substrato, qual é a validade do seu uso? Podemos reutilizar para outras plantações após a primeira? Sim, sim. Ou seja, o, o substrato ele não tem validade porque estamos a falar de matérias-primas naturais. Esta dúvida surge com muita frequência se existe às a validade para o substrato. Não, os substratos não têm validade. Normalmente, quando compramos o substrato, ele vem assim, úmido e com este cheiro, mais a terra. E depois guardamos na arrecadação ou na garagem, num saco fechado. E o que é que acontece? Ele vai perdendo a umidade, mas ele não perde as características que lhe dão, que dão sustentabilidade às plantas. Ele pode perder a nutrição. E essa nutrição nós conseguimos corrigir através dos adubos, Neste caso, estamos a falar de adubos biológicos. Todos os que estão aqui, com exceção do azul, e este, todos estes são biológicos, ou seja, através da rega, se não quisermos estar a misturar no nosso substrato antigo, ou através de granulados, Pronto. Ah, que, que também é possível incorporar quando fazemos o tal reviramento no início da primavera para preparar o solo ou a floreira para as novas culturas, incorporamos logo ou o estrumo ou os adubos. Uhum. E podemos ir colocando também adubos. Até é quase que obrigatório, não é? Não, é um, não, vejo, não chega a ser uma opção. Quando, quando, quando reaproveitamos o substrato de uma cultura para a outra, imaginemos, de, de uma cultura de verão para uma cultura de, de, inverno, de inverno, temos mesmo que fazer melhoramento, ou seja, temos mesmo que revirar, ou, ou ao contrário, ou do inverno para o verão, temos que mexer na terra, uhum. temos que incorporar matéria orgânica, temos que adubar. Se não quisermos trocar... São cuidados uh, necessários que devemos ter. Sim. Sim, sim, são. Temos mesmo que que os ter. Outra questão que, que temos que ter em atenção, em relação aos substratos, é a, a secura. Ou seja, eles, eles se guardarmos um saco de substrato dentro de uma garagem, ele vai secar, com o ar mesmo que a garagem esteja fechada. Ou seja, a umidade é muito importante. Então é aconselhável guardarmos num sítio seco? Ah, sim, sim, sim. Guardar, fresco uh, fresco e, e, seco. e seco. Fresco e seco. Pronto, para, para conseguirmos uh, manter as qualidades. Agora, uhum. ele não se estraga, não, não okay. é uma coisa não tem que tem validade. data de validade. Não tem data de validade. Pronto, temos aqui a nossa floreira já, já cheia, de, cheia de, de substrato, substrato. Uh, com o cira horta. E agora temos que pensar como é que vamos expor as plantas para conseguirmos, que elas cresçam todas harmoniosamente. Uhum. Existe uma porque, forma de o fazer, não é simplesmente quando fica bem, porque, não é? porque, quer dizer, fica bem, <risos> mas Sim, não, é, é, uma não é nesse sentido. Por exemplo, se nós temos um tomateiro, imaginemos que o sol vem dali. Pronto. E se pusermos o tomateiro aqui, e depois pusermos as alfaces aqui, que é mais pequenina, ela não vai receber tanta luz, uhum. tanto vai sol, não é? vai ficar à sombra. Então aquilo que devemos pensar é que, se estamos a receber uh, a luz de nascente, de norte, uh, devemos co colocar sempre as plantas mais pequenas à frente e as grandes atrás. Uhum. E temos que pensar quanto é que elas crescem, porque isto é uma alface pequenina, ela não vai ficar assim pequenina uh, sempre, ela vai crescer. Claro, se seja, bem, vai crescer vai correr bem claro que vai correr bem, nós vamos fazer uma horta para conseguirmos pelo menos comer uma alface em família não é? pronto, então se não, para, ficariam mais próximas da luz direta não é? sim, para não terem não será bem da luz direta, mas para não ficarem à sombra das outras uhum. plantas que vamos cultivar, porque o tomate ou seja, neste caso o tomateiro vai crescer muito mais do que a alface, em termos de altura e em termos de largura ele vai fazer quase, quase, quase, quase um pequeno arbusto que depois temos que tutoriar, mas já lá vamos. Okay. Então, vamos começar pelas alfaces. Temos aqui vários tipos de alfaces que são diferentes. Normalmente no supermercado também temos alfaces Sim. diferentes e eu trouxe quatro variedades. Pronto. São as frisadas, que normalmente costumamos... Sim. Podes tocar que ela não são, se são as mais São as mais conhecidas. São as mais conhecidas. Sim. É alface verde frisada, uh, alface roxa frisada, uh, alface folha lisa de carvalho e alface branca, uh, verde, normal. Existem todo. muitas, não é? Existe Existem muitas, muitas, muitas. variedades de, de alface. Existem, por exemplo, não só de alface, mas ervas como a rúcula, que pode uhum. ser posta, uh, a chicória. Pronto. Então, vamos lá. Pensar aqui, se o meu sol nasce dali, eu vou pôr aqui um, uma linha de alfaces. Eu tenho que ir separar pelo menos 20 cm. Eu trabalho, eu trouxe uma pá, mas eu normalmente eu gosto até nestas situações de trabalhar mais com as mãos. Não há problema nenhum, isto é tudo natural uh, e biológico, não há problema nenhum de estarmos a trabalhar com as mãos. Então, eu vou pôr aqui uma alface, depois eu tenho que pensar que ela vai crescer então, se ela vai crescer, eu tenho que lhe dar espaço para pôr a outra. Ou seja, eu tenho que contar mais ou menos 20 centímetros. 20 cm. Mais ou menos. Para... A distância que devem ter, para mais ou Podem menos, Podem ter uma mais, outra. mas no mínimo, no mínimo 20 eu, centímetros. Eu, eu aconselho 20 centímetros para pôr a outra alface. Não sei se cabem todas nesta floreira, mas vamos tentar. Tem aqui uma questão, Amélia, já agora enquanto coloca as alfaces. Tomate cherry, precisa de luz solar? É uma boa época para semear? É uma boa época para semear ou para plantar, mas sim, precisa de luz solar. Não o podemos ter fechado num apartamento, uh, pode ser numa varanda. Uh, uhum. uh, e, e sim, os tomates cherry normalmente até são mais pequeninos. Olha, os adubos que refere podem ser usados por crianças? Por exemplo, numa horta pedagógica. Sim, sim. Não há estes são completos. É? Depende dos adubos e depende dos Tudo aquilo que eu trouxe para aqui hoje, com exceção do adubo azul e dos frutos vermelhos, são biológicos. Estão todos aprovados para a agricultura biológica. Todos estes nossos substratos, desde os corretivos agrícolas, dos estrumes, ao ciró-horta, ao ciró germinação, são todos biológicos e naturais. Ou seja, qualquer criança pode mexer. É óbvio que. Pode mexer e pode tocar na sim, mão temos e comer. Que Agora, não, normais, não é, não ter, é para sim, ingerir é. Uh, claro. como se fosse chocar à pique. <risos> <Pronto>. <risos> claro. Outra questão. É necessário dissolver o adubo granulado em água antes de aplicar na terra? Não. Não, não, não, isso é errado. Ou seja, uh, os adubos granulados são, são granulados por ser mais fácil de espalhar e porque têm uma libertação diferente dos líquidos. Nós mostramos os líquidos normalmente em água, por exemplo, neste caso do líquido horta, mostramos um, uma tampa que vem doseada para 5 hum. litros de água. Ok, sim, e ou seja, nos ajuda a ter uma noção uh, do E, que e colocar. conseguimos colocar. Nos outros adubos biológicos normais temos também a dose, temos o NPK, o que é o NPK? O que é o NPK? O que é o NPK? O NPK é os macronutrientes básicos que nós precisamos para nutrir as plantas. Ou seja, azoto, fósforo e potássio. Neste caso, este adubo, que é o BON8, ele tem 8 de, de azoto, 0 de fósforo e 5 de potássio. Por exemplo, o que é que o potássio faz? O potássio vai dar dessura. Aos, aos frutos. Por exemplo, imaginemos que temos um tomateiro que, que está um bocadinho ácido, às vezes temos uhum. aqueles tomates mais ácidos. Pronto, ele vai eh, aumentar eh, o doce de, da fruta. Chamemos-lhe assim. Pronto. Depois temos que saber organizar uh, os adubos que temos. Não e, pode ser demasiado, né? não é? Não podemos pôr a mais, podemos queimar. Pronto, tem de ser com, com calma. Mas eles são todos biológicos. Podem ser mexidos com as mãos. Não há problema pós animais. Às vezes as pessoas têm cães que andam na horta solto. Pronto, Os biológicos não há problema se os cães ingerirem, não fazem mal. Não há problema nenhum é nesse sentido. É totalmente seguro para sim, ser utilizado. Sim, sim, sim. Pronto. Nós aconselhamos, claro, que seja com supervisão de um adulto. Porque, no caso das uh, nos cães, não, não convém eles comerem, não é? Se virmos que eles comeram uma caixa de adubo, convém... Por, por exemplo, nós temos um adubo que é feito com cascas de cacau, ou seja, até cheira um bocadinho a cacau. Uh, se algum cão mais guloso comer um, uma caixa de adubo, temos que ter algum cuidado e, se calhar, levá-lo ao, ao veterinário. Ao veterinário claro. Pronto. Então, continuando. Pronto. Já temos aqui uh, as nossas alfaces. As alfaces. Não é? E agora então eu tenho aqui um pepino e uma corjete. E depois tenho tomateiros e pimenteiros. O que é que tu achas que eu devia pôr aqui, aqui e aqui? Os tomateiros, segundo tu me explicaste, mais atrás. Pronto, então os tomateiros ficam para o último. Ficam para o último. Pronto, e depois temos os pimentos. Uhum. Os corjetos e, e o pepino. É, é da tua mão esquerda? É, <risos> o, é o quê? da tua mão esquerda? É, da minha mão esquerda é um pepino. Ok, então talvez fosse pela lógica, como tu explicaste, talvez Pronto. fosse o pepino. E se eu te disser que o pepino também é trepador, mais ou menos, ou seja, ele cresce hum. assim, ou, okay. se não for guiado... Percebendo. Parece pequeno agora, Parece mas... pequeno, Exato. mas ele vai crescer, ou seja, temos que pensar. Achas que este, nesta floreira, com estas dimensões, conseguíamos ter esta variedade toda de... Já fica mais complicado. Já fica, não uhum. fica? Pronto. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer por opção. Tu preferes Sim. pimentos, pepinos, courgetes ou tomateiros, em termos gastronómicos. Bem, um tomateiro... Pronto, eu ia dizer, isso é, isso é fundamental. Pronto, então, ponhamos um tomateiro, se calhar, okay. e o cherry que há, sim, a, há pouco a, não mencionámos. Não. Vamos pôr então um tomateiro de Chéri. Vamos só aqui desenhar mais ou menos a nossa hora, vamos lá pensar. Então, se eu disse que era mais ou menos os 20 cm, ele está, se eu o puser aqui, tendo em conta que a minha mão tem mais ou menos 20 cm, ele fica bem. Certo? Sim, podemos utilizar como medida o palmo da mão, não é? Uh, depende das Também, mãos. Pois, exato. Uh, eu sei que a minha mão <risos> tem para ter é uma sentido, ideia. Mais ou menos. Ou seja, se eu puser aqui assim, o próximo, a próxima planta, não há problema. Pronto. Então, já sabemos que o tomate vai crescer para os lados e para uhum. cima, e vai ficar muito maior que este, porque este já está grande e já tem flor, que é pronto depois vêm os tomates. Saem, nascem das flores, aparecem das flores, já sabemos que ele vai crescer, então o que é que pomos a seguir? Se calhar ponhamos um pimento. Ok. Pode Boa. ser? Pode ser. Pronto. Então, vamos pôr aqui um pimento, olha, as raizinhas, está a ver? Ele tem aqui uhum. umas raizinhas brancas, quer dizer que ele está saudável, está mesmo a precisar de ir para a terra. E agora, se calhar, pomos, pomos os pepinos. E ficamos com uma salada completa. Mais ou menos uns 20 centímetros. Uma questão, Amélia. E com sementes, como fazemos para espaçar? Uh, para fazermos aqui com as sementes... Ou seja, normalmente nunca podemos semear só uma semente, porque não conseguimos garantir que ela germina. Normalmente aconselha-se a semear duas ou três sementes. Depois, quando vemos a planta a germinar, temos que separar as plantas uhum. e espassá-las. Se formos germinar, imaginemos que vamos por aqui as duas ou três sementes, temos que ter em conta também o tal compasso dos 20 a 25 centímetros. Então, é, é muito prentura. importante. Sim, porque -se imagina, a... se eu tiver as plantas todas muito juntas, elas estão com menos circulação de ar, mais propensas a fungos, mais propensas a criarem maior umidade, ou seja, ficarem com as folhas em contacto e umas com as outras, e não crescem tanto, porque não têm espaço e vão competir com a nutrição, ou seja, vão competir com a luz solar, que foi aquilo que tentámos fazer aqui com esta... Uh, pôr as plantas maiores para trás e as plantas mais pequenas para a frente, mas se eu puser aqui ao lado logo uma semente de tomateiro ou outro tomateiro, eles próprios vão competir um com o outro em termos de luxo solar e, e em termos de crescimento. Ou seja, nunca vamos ter o potencial todo da planta uh, se tiverem muito próximas. Não, sim, ficam prejudicadas. Senão depois temos que andar a podar uns e outros e a os mais para guiá-los para a forma de onde queremos, que é basicamente é aquilo que, que agora poderíamos fazer aqui. Ou seja, com, com caninhas, neste caso estas são pequeninas, mas podiam ser mais altas, colocamos aqui ao pé do tomateiro. Porquê é que eu digo que ela podia ser mais alta? Porque para ela ficar bem fixa ela tem que tocar quase no fundo de, da floreira. Da floreira. Pronto e se tu reparares, ela, o tomateiro vai crescer muito mais. e, e Esta cana é, é efetivamente é pequena, pequena, mas, para exemplificarmos, depois pode... utilizamos esta hoje. Ok. Tem aqui uma questão relacionada com a floreira, como falaste. As floreiras, como são de madeira, têm bastante duração por estarem cá fora? Normalmente as floreiras são de madeira tratada, uhum. uh, ou seja, elas duram bastante cá fora. Não quer dizer que, passados dois ou três anos, nós tínhamos que lixar e aplicar verniz e qualquer coisa para as manter. Ou seja, temos que ver também que a madeira com a umidade estraga-se. Ou seja, lá está, temos que ter alguns cuidados. Apesar de ser madeira, elas está duram muito tempo, está preparada para o exterior, tempo, mas, mas, para temos mas temos que ter cuidados com, claro. com elas. Pronto. Uma questão relacionada com as pragas. Quais as plantas menos sucessivas a apanhar em bicho? Quais as plantas, as plantas mais rústicas? Ou seja, quando falamos de plantas, temos um, um enorme... Pois, exato. Ou seja, não, estamos um a make. falar das plantas hortícolas uhum. ou das plantas, por exemplo, tipo aromáticas, das plantas ornamentais... Que é diferente umas para as outras, não é? Certo. Pronto. Por exemplo, dentro de uma horta, o que é mais fácil de apanhar pragas, por exemplo, o tomateiro é muito suscetível de apanhar pragas, as alfaces também apanham muito facilmente pulgão. mas, por exemplo, numa horta ecológica, podemos sempre ter formas de, de tentar repelir os insetos colocando plantas ornamentais que deitam odores ou, ou aromáticas que os afastam. é uma boa dica. Por exemplo, tipo, o manjericão, o manjericão uh, acho que toda a gente conhece o manjericão, uh, ele deita muito cheiro e, e afasta alguns insetos, assim como os rosmarinhos, também afasta. Aqui temos, por exemplo, uma lavândola. Porquê? Porque para nós termos uma boa horta, no caso dos frutos, ou seja, do, dos pimentos, dos tomateiros e das cojetes precisamos de insetos polinizadores. Precisamos de abelhas que vão fazer a polinização para termos os nossos frutos. Se tivermos plantas com flor e que deitem cheiro e que as abelhas gostam, como, por exemplo, as lavândulas, estamos a chamá-los para o nosso quintal, para a nossa horta. E existem também insetos auxiliares que combatem biologicamente os insetos maus que a gente não quer, ou seja, convém ter sempre também flores, chamemos-lhe assim, sim, sim. Uh, na nossa horta. Pronto. Numa horta de varanda, como o espaço, ou numa horta de, de um terraço, como o é espaço mais é mais reduzido, ou seja, conseguimos, temos que arranjar forma de optar, não é? Ou seja, a ter uma horta de varanda nunca será o suficiente para nos alimentarmos só desta horta. Ou assim que, que comermos a alface, uma dica que eu dou é, por exemplo, nunca colocar as alfaces todas no mesmo dia e ao mesmo tempo, ir colocando. Porquê? porquê? Porque se eu as coloco hoje, elas vão ter todas mais ou menos o mesmo desenvolvimento. O que é que acontece? Elas vão ficar quase todas prontas para comer na mesma altura. Na mesma altura se eu for pondo com uma semana, de an... ou seja, esta semana meto uma para a semana meto outra, elas já vão ter fases de crescimento diferentes. Ou seja, eu vou tirar uma alface, se calhar uma semana antes ou uma semana mais atrás. Tiramos mais proveito do que o que plantamos, não é? uh, Ou seja, temos que plantar duas vezes, porque uhum, aqui só, só metemos as mãos na horta uma vez, tarde. mas vamos usufruindo claro. durante mais tempo. Mais questões? No meu caso, coloquei uma floreira e várias sementes de tomate. Posso retirar para quando começar a germinar? Ou seja, ele germinou numa floreira uhum. e agora quer tirar as sementes. Exatamente. Posso retirar quando começa a germinar? Quando elas começam a germinar. É assim, os tomateiros... Este está para ver. A maior parte das sementes, quando germinam, nascem sempre com duas folhas, que depois as perdem. Neste caso são estas duas pronto E depois continuam o crescimento e, se repararmos, temos de lado já novos rebentos. Não sei se consegues perceber uhum. aquilo sim, que eu estou sim. a dizer. Ou seja, nós temos um cal, uhum. temos duas folhas e depois temos rebentos, parecem novos calos. Quando as, as sementes germinam, normalmente elas não sempre estas duas folhas. Que acabam por cair, como Que referiste. acabam por cair. Por exemplo, se olharmos para este ele já não tem estas duas folhas. Já não quer dizer que ele esteja de já está mais adiantado do que este. Ou seja, quando temos o, os alvéolos e temos as plantas pequeninas, e, quando, e não quer dizer que sejam tão grandes, ou seja, depois de do tomateiro para tomateiro, podem ser folhas mais pequeninas. Quando tivermos uh, o tomateiro com estas duas folhas e já um bocadinho do cal a sair, aí sim podemos separar. E temos que separar também as raízes porque se, se semearmos as sementes todas juntas, não é? Quando utilizamos estes alvéolos é muito simples porque conseguimos fazer um burquinho e pôr uma semente em cada broquinho e depois puxar a planta. Sim. Quando semeamos num vaso nós vamos ter um aglomerado de sementes e de plantas que se nós puxarmos com muita força partimos a planta. Uh, se nós não puxarmos, elas ficam todas juntas, entram em competição e não corre bem. Ou seja, quando é assim, convém deixá-las crescer um bocadinho, quando elas estiverem para cima destas duas folhas e começarem a apresentar estes novos remédios, com muito jeitinho, tentar desemaranhar os tomateiros. E aí sim, depois, transplantá-los para o, o sítio definitivo. Okay. Por exemplo, em vez de, de termos esta caixa, nem está muito bonita, mas estes alvéolos, uma forma de semearmos é, por exemplo, nas caixas de ovos. Podemos aproveitar as caixas de ovos que temos em casa, comprar um substrato para germinação e semearmos nas caixas de ovos, porque as caixas de ovos têm aquela forma redonda uhum. do ovo, que faz como um vélo, pronto, e depois tiramos e pomos na nossa horta. Uh, uma boa sugestão. E olha que falaste em uhum. ovos. Casca de ovo pode ser usada como fertilizante? Casca de ovo moída pode normalmente afastar as lesmas e os caracóis porque pica, ou seja, é um fertilizante se nós pusermos no compostor e se fizermos compostagem em casa, como deve de ser. Utilizar casca de ovo diretamente na horta, por, ou seja, esmiuçar a casca e partir e por aqui. Se eu não saber o que é que eu tenho no solo ou na terra, eu não sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. Porque, se eu tiver a, a, a nutrição correta para as minhas plantas, ou seja, se eu utilizar um substrato completo, eu não vou precisar de andar a, a pôr casca de ovo, não vou precisar de andar a pôr adubos, pelo menos durante o, o, o primeiro ciclo de produção das plantas. Só a seguir. Ou seja, eu, eu, porque as plantas consumiram a nutrição que estava aqui, não é? A seguir, sim, imaginemos, esta alface cresceu, eu. eu já comi, desapareceu, eu agora quero pôr outra. Pronto, esta alface desapareceu. Imaginemos, eu agora posso utilizar ou um fertilizante líquido ou os granulados. Imaginemos que eu quero utilizar os granulados para não ter muito trabalho. Chego, abro o granulado. Essa é a forma mais simples, não é? Ele é assim umas bolinhas, eu não preciso de pôr, isto dá para muito tempo. Eu basta-me pôr umas bolinhas. Aqui na covinha, assim à volta. É o suficiente. Abrir outra vez e pôr. Pronto, e depois regar. Uma das coisas que não nos pode faltar na nossa horta é a água. Ou seja, temos que regar para que, que, que tudo cresça e que tudo claro. corra bem. A água, é, a água e a luz. É a base. Tudo. É Isso, a base. É. Olha, na mesma questão, também perguntam se pode ser usado as borras de café como fertilizante. Pronto, voltamos Essa ao... é uma questão também que surge várias vezes. Pronto, é assim, o, as borras de café têm de, de ser compostadas. Tudo aquilo que, que é material orgânico, não é? Convém uhum. ser compostado. E ele pode ser misturado na terra. Agora, se é benéfico ou não para as nossas plantas, depende do que temos por baixo. Se estivermos a falar numa horta grande, se calhar compensa-nos mais por no compostor, investirmos num compostor e fazermos a nossa compostagem e sabemos que durante X tempo as borras de café, as cascas de ovos, as cascas de, da fruta, das maçãs e das pedras, os pauzinhos, a palha, está tudo no compostor a compostar e vamos retirando a matéria orgânica por baixo e aí sim temos um bom corretivo agrícola orgânico maturado para utilizar e mesmo assim um bom, não sabemos em termos de nutrição se está o correto, ou seja, a terra, ou seja, o sol, tem uma fauna microbiana. Quando eu digo isso, as pessoas fazem. A fauna microbiana é o que nos ajuda a decompor a a, a e a, com que as nossas plantas se desenvolvam. Imaginemos, se eu regar esta floreira agora a mais, vai sair uma água preta, que é uma água de ácidos úmicos. Normalmente as pessoas reclamam porque quando isto está numa varanda, Sim. num terraço, Sim. os chãos o chão, é claro. começa sujo. A, fica sujo. Mas é esses ácidos úmicos que vão estar disponíveis para a minha planta. É a base, é a nutrição toda a ir embora, a ser lexiviada e que depois normalmente vai pelo ralo das chuvas e que desaparece. Num terreno grande isso não acontece, numa floreira acontece com frequência porque as pessoas regam a mais. Num, num terreno, a a terra, o quintal, a consegue absorver e vai para a crosta terrestre. Na floreira, vai para o chão de mármore e nós não gostamos de ver. Claro. Tenho uma questão. Há algumas teorias que referem que não se deve fazer hortas em garrafões ou madeira por poderem contaminar os alimentos. É uma ideia verdadeira? Não se responder a isso. Eu já fiz hortas em garrafões... E resultaram? E resultaram. Agora, se os meus alimentos ficaram contaminados ou não, ou seja, normalmente os alimentos ficam contaminados quando utilizamos hum, coisas não próprias, por exemplo, hum, metais pesados. Uhum. Os nossos substratos não são feitos com, com lamas de etar, ou seja, não estão tão isentos, quase todos ou todos mesmo, de metais pesados. Uh, algumas plantas precisam de, de zinco. Que é, que é um, é um mineral uh, e nós conseguimos ter isso de forma natural e orgânica uh, E aí sim se, se utilizarmos coisas como metais pesados poderíamos estar a contaminar os nossos alimentos. agora tudo o que é biológico está isento de, de metais pesados ou seja não contaminamos o plástico ele demora só reciclando em fábricas mesmo de reciclagem, eu duvido que, há, a não ser que, o, que a origem do plástico seja de metais pesados e que através da degradação do tempo passe para o solo e para a planta. Eu não consigo responder a isso. Uhum. Pronto, é, okay. não, não, então, não estava-te a dizer. Pronto, pusemos o nosso tomateiro, vamos fingir que esta cana é muito mais alta Sim. e vamos tutorial aqui com, com ráfia, que também é natural. Existe alguma claro. técnica específica? Ah, não, é tentarmos amarrar o, o tomateiro sem o ferir, ou seja, sem lhe fazer muita pressão à cana e para ele acompanhar o crescimento. Não pode ficar muito laço, mas também não pode ficar muito apertado. Imagina, se eu fizer, se eu apertar isto assim muito, Consegues ver? Uhum, sim. Eu vou estar a estrangular a minha planta. Já é demasiado. Já é demasiado, ou seja, eu quero que ela cresça e engorde. Isto é um, um processo que depois tem que se ir fazendo ao longo do crescimento da planta. Normalmente nem se faz quando elas são assim, muito pequeninas. Sim, estás apenas Mas a dar o exemplo. Estou a dar para o exemplo. próxima fase de desenvolvimento. Exatamente, para conseguirmos ter... porque Para ela... Porque as nossas plantas vão crescer e vão ficar bem seguras. Por exemplo, aquilo que eu te estava a falar há pouco do espaçamento. Se nós olharmos aqui para este saco de cultivo, nós vemos que temos já o espaçamento correto entre as alfaces. Tu reparas, estas já estão... A própria embalagem, a, a já, própria tem, embalagem já tem. A própria embalagem já tem uns furos para um espaço pequeno. Eu até poderia colocá-la diretamente aqui nesta horta. E imagina, deu-me esta quantidade toda de alfaces. E eu depois quero pôr outra vez. Eu posso abrir o saco, aproveitar o substrato, não é tirar o plástico fora, adubá-lo com os adubos e voltar a plantar tudo. Uhum. Ou seja, tudo, novas plantas, novas Sim, alfaces, claro. novos pepinos. Pronto. Uma coisa que, que eu aconselho também é termos sempre, que já tínhamos falado há pouco, uh, algumas flores uh, para chamar os insetos uh, auxiliares na polinização. Com um cheiro sim. mais ativo, foi o que eu Sim, pouco. sim com, com aromas. Por exemplo, a alfazema, acho que para a maioria das pessoas é agradável claro. e para as abelhas também. Mas pronto, sim, sim. por exemplo, há outras que são as tagetes ou os cravos os túnicos que cheiram, têm um cheiro mais intenso quando cortamos ou seja, quando estão no terreno, na horta, não cheiram e afastam insetos e nematodos, que são parasitas do solo. Uh, podem ser bons ou podem ser maus e uhum. então mas acaba por ser uma vantagem sim sim sim convém sempre termos biodiversidade termos, termos uh, vários tipos de plantas não é que que funcionem entre si porque depois também depende da época não é se criar agora não faz sentido colocarmos couves, Uh, faz sentido colocarmos os pimentos... temos de ter em consideração a época, a época em que vamos Ou seja, se estamos na primavera, se estamos, no, uhum. se estamos na primavera a entrar para o verão, se estamos no, em setembro, outubro, não sei se tens mais questões. Tem aqui mais uma. Existe algum tratamento para os pulgões? Uh, existem tratamentos para os pulgões. Uh, normalmente são uns sprays, mas também podem fazer tratamentos naturais, com base de sabão potássico e água e pulverizando a planta, uh, lavar a planta, uh, tentar tirar... Uh, o pulgão é muito chato porque ele é muito pequenino, uh, mas existem mesmo inseticidas prontos a usar, que são pulverizadores uh, e que se aplica. Pronto, é é químicos, Sim, depois foram os biológicos, uh, tem que se, também existem biológicos, por exemplo, tipo óleo de neme, coisa uh, sabão potássico misturado com água, pronto, que podem ser utilizados. Okay, outra questão. Para um terraço que tem solo o dia inteiro e não consigo que exista sombra, que artículos posso ter? O dia inteiro. Isso também não é o indicado. Pois. Pronto, é, ou é, seja... É demasiada luz, não é? é? Não é a luz, é o calor. Uhum ou seja, se temos o solo o dia inteiro a bater no terraço temos que regar mais vezes. E ainda ou seja, que seja também de inverno, não é? No verão já sabemos que vai fazer mais calor, mas exato, no inverno também não é considerável. Exato, Pronto. Dos dois, das duas formas, porque de inverno temos também mais expostos à geada e ao frio. Pronto. De verão estamos expostos ao sol e ao calor. De inverno estamos expostos à geada e ao frio. Podemos sempre, desde que a gente mantenha as regas, não sei se temos água no terraço ou não, se não temos que regar com o regador. Pronto. Uh, ou, com, ou com uma mangueira. Uh, os tomateiros dão-se, eles gostam de sol e de calor e, e, e dão-se perfeitamente. Pronto. Temos que plantar é mais cedo, ou seja, pôr na terra mais cedo, porque já sabemos que conforme os dias vão aumentando e supostamente na primavera o calor também vai aumentando até chegarmos ao verão, para, se os tivermos mais cedo, para termos a nossa produção mais cedo, porque depois no verão os frutos já estão grandes, já só estão a amadurecer e nós colhemos. Então, nós vamos plantar, que é possível, mas é. temos que ter alguns cuidados redobrados, não é? Sim, e temos que pensar uh, antes de vir o, o verão e o calor todo. Qual a altura mínima que uma floreira deve ter para as hortícolas prosperarem? 18 centímetros é suficiente? Não, é muito baixo. Ou seja, nós aqui devemos ter uma mais ou menos com 50 centímetros. Hum, ou seja, 20 centímetros conseguimos ter algumas hortícolas exemplo, este saco não tem 20 cm, mas eles também não estão compactados, eles têm 10. Exatamente. Ou seja, quando nós descompactamos, que foi aquilo que eu fiz inicialmente, eles vão ficar tipo um travesseiro, tipo uma almofada. Eles ganham volume. Ganham volume. E é esse volume, esse que precisamos de ter. Ou seja, uma, planta, uma floreira com, ajuda-me, 18? 18. Pronto. Com 18, 20, se calhar já é se 18 cm é o suficiente. Sim, já conseguimos ter algumas coisas, como, por exemplo, alfaces. As alfaces não fazem muita raiz, ou seja, fazem muita raiz, mas é longa. Não é, não é uma raiz muito profunda, uhum. é mais lateral. Mas sim, por exemplo, alfaces conseguimos ter facilmente. Posso ser mais outra questão? Pode, sim. Podemos plantar essas plantas hortícolas em vasos, podemos em vasos individuais eu creio que ali à frente está um vaso por exemplo imaginemos temos este vaso branco aqui às vezes nem precisa de ser tão grande e podemos colocar aqui alface ou seja em vez de estar aqui o rosmarinos podemos pôr aqui uma alface e ela vai e ficar aqui não não é? numa pronto onde não, não não e colocamos na nossa varanda com sol Até e com a ideia água, água é precisamente é ou seja, tudo é possível. O ar, tem espaços mais pequenos. Exatamente, é uma ou seja, aos espaços grandes. Podemos utilizar perfeitamente uh, um vaso, podemos utilizar um saco de cultivo que também é mais pequeno, podemos utilizar uma floreira destas. Ou seja, uh, Podemos fazer uh, nos garrafões de água, uh, aquela questão dos metais pesados, da transferência, eu não sei muito bem, mas pronto. Uhum. Eu já fiz em garrafões de água, cortei, ou seja, temos aqui a rolha, temos o garrafão, cortei assim e cultivei a alface e elas nasceram. Resultou. Claro que não ficaram tão grandes como as do supermercado, mas eu também não pus tantos adubos, nem estavam numa estufa como no supermercado. Sim, mas resulta, não. resulta, resulta. Pronto. Depois temos ali à frente uns morangos que também podemos pôr na nossa horta. O que é que no, convém dizer acerca dos morangos? Eu vou tentar tirar um. Queres ajudar? Eu acho que consigo. Temos que manter o distanciamento agora. Então, no, no, nos morangos, uh, o, o, os morangos são, eles caem. Ou seja, eu para o pôr nesta horta, eu tinha que encher com substrato mais um bocadinho, porque eles não cabem, eles deviam cair. Outra curiosidade do, dos morangos, eu, dos morangueiros, Especialmente, é que nós quando vemos as culturas de morangueiros no, no campo, quando se fazem, elas estão num camalhão e tapadas com um plástico preto, e depois tem a planta do morangueiro. Porquê? Porque eles gostam de sentir as raízes quentinhas, então o plástico preto absorve o calor do sol e faz com que eles produzam mais fruta e flor. Nós temos uma questão precisamente relacionada com os morangos. Como posso colocar morangos na minha varanda? Pronto, pode colocar em vasos, por exemplo, nestes vasos, numa floreira, naqueles vasos pendurados. Ou seja, e depois, desde que tenha sol, os morangos precisam de sol e lá está de calor. Se for um vaso preto, para estimular lá a floração e termos mais fruta, porque absorve o calor, que era aquilo que eu estava a referir. a cor do a vaso também vai influenciar, não é? O desenvolvimento, sim. sim. No caso dos morangueiros sim, porque eles gostam de, de calor nas raízes Ou seja, gostam, não é calor abrasador, mas gostam de, de sentir mais calor nas raízes para produzirem mais flores. Isto acho que tinha uma florzinha. Então convém que seja um mais base flores. de cor mais escura? Sim, para os morangueiros, sim. Pronto. Uhum. Para os morangueiros convém. Mais coisas. Podemos também fazer adubações minerais, com um adubo azul. Aí, já, este já não é biológico. Pronto. Uh, voltamos à agricultura tradicional. mas e porquê a cor azul? A cor azul provém, do, do, de antigamente, do, do azoto e toda a gente chama a adubo azul e ficou, ficou adubo azul. E neste momento há adubo azul, que já não é azul, tem as bolinhas brancas, mas continua -se mas a ser chamada -se adubo, adubo azul. É um adubo mineral que já é utilizado uh, há muito tempo. Uh, pelos agricultores. Uhum. Sim, é dos mais conhecidos. Sim, é esse, é o Fosca Amorion, o, uhum. o Pronto. Mais uh, conselhos, não mais alguma mais dica, coisa. Que Sim, seja que é que Sim, o que é que eu vos posso dizer? Uh, não se podem esquecer de regar a horta. Sim, isso é ah, fundamental, pronto. não é? Não isso é, mas é mas fundamental. no início. Exatamente. Porque que, o que é que eu vos posso dizer mais? Temos ali à frente um saco, que é o saco dos frutos silvestres, e ao lado temos uma framboeseira, que está neste momento a acordar de, do estado de dormência, ou seja, nós na nossa horta podemos ter também frutos silvestres uh, e árvores de fruto, não nos podemos esquecer é que elas estão a acordar do inverno, ou seja, o inverno, neste, ainda para mais este ano, foi muito frio uh, e às vezes olhamos, por exemplo, se olharmos para a... Rui, não sei se me consegue chegar a framboesa. Boa, obrigada. Pronto, se nós tivermos a olhar para esta planta, e se não virmos isto, nós pensamos que ela está morta, porque está completamente castanha e seca. Mas não, ela está acordado do estado de dormência, porque o inverno foi muito frio e agora é a altura certa de a transplantarmos para o seu local definitivo. Seja ele um vaso, seja ele uma zona do, da nossa horta, do nosso quintal, Uh, e de utilizar o substrato correto. Neste caso, como estamos a falar do, de uma framboesa, utilizamos o substrato para frutos silvestres, uhum. porque tem um teor de pH diferente e uma adubação diferente. Que é estas... específico para frutos Exatamente. silvestres. Exatamente. É específico para os frutos silvestres. Mirtilos, framboesas, amoras, groselhas ou seja, todo esse tipo de, de frutos, mais silvestres, que não, que não são tão são silvestres, nascem uhum. no campo, claro. um, devemos utilizar uh, uh, esse substrato e não devemos pensar que passou o inverno, chegamos ao nosso quintal e vemos um pau seco e pensamos, isto morreu, vamos cortar, vamos deitar fora. Não, ela adormeceu, perdeu as folhas todas e agora está a arrebentar no início da primavera com os, com, com os primeiros dias quentes que é o caso do desta. ano, que é o caso desta. pronto Tinha okay. aqui uma questão eu penso que ainda é relacionada com os morangos. Quantidade e quantas vezes se deve regar ao dia? Uh, é assim, depende muito da exposição solar e do calor que fizeram no nosso terraço. Uh, temos sempre que testar uh, a quantidade de água. Eu, eu posso estar a dizer que é um regador, mas imaginemos que o terraço nem é muito quente, nem apanha muito sol. Isso, se é espaço, ou seja, é? conforme o espaço, ou que é muito ventoso, porque o vento também seca bastante. Também influencia, não é? Sim, imaginemos que é uma zona muito ventosa, vai-me secar, pode-me secar a parte superficial do, do sol, do terreno, da floreira, mas por baixo mantém -o, está úmido, pronto. Isso, normalmente aquilo que eu costumo dizer é tentar colocar o dedo na terra e tentar perceber se está seco ou se está úmido, no caso da horta é mais complicado, as próprias plantas dão nos sinais, às vezes quando vemos ah, as folhas meias murchas ah, se regarmos, elas depois arrebitam logo, por exemplo, o manjericão, às vezes no verão nós esquecemos-nos ali de regar, ele fica todo murcho para baixo, depois de deitarmos água ele arrebita todas, alfaces também, o, os tomateiros ficam com as folhas assim mais encarquilhadas, Esse ou seja, é visível, sinal de é visível, falta é de água. É rapidamente. É. sim sim Sim, sim, sim. Ok. Depois de ter a horta plantada, como é a sua manutenção? Pronto, a manutenção da horta. A manutenção da horta não é difícil. O que custa mais a gerir é a questão da água, da rega, Mas a sua manutenção é fácil, basicamente. É arrancar as ervas daninhas que possam aparecer porque normalmente as hortas estão sempre ao ar livre e como estão ao ar livre, nós temos vento e pássaros que podem deixar cair sementes de ervas indesejáveis. Ou seja, devemos manter a horta limpa, tirando essas ervas, arrancando essas ervas. Normalmente, quando utilizamos um bom substrato, as ervas, ele está isento de infestantes, mas o que é que acontece? Quando, quando caem, como têm as condições ótimo, ótimas, germinam logo, mas mais vale a gente tirar logo do que deixá-las crescer, quando elas são mais pequenas, porque ao deixá-las crescer, elas estão a consumir os nutrientes das nossas plantas. E nós não queremos isso. Queremos que os nutrientes fiquem no substrato para as nossas plantas. Vim uhum. aqui uma questão relacionada com as árvores de fruto. As árvores de fruto melhores para terraço com sol. Tenho uma anona. Será que vai vingar? Uh, é assim, a anona uh, gosta de sol, mas não gosta de frio no inverno porque é uma árvore tropical, pronto, é possível que, que sim, que, que vingue, mas o melhor mesmo são os nossos citrins. pronto, os limoeiros, as laranjeiras, as nuspereiras também são muito resistentes, tanto à geada como ao calor. A nona é uma árvore tropical, ou seja, ela gosta de climas moderados a quentes e úmidos. Se vem uma geada a um frio, como veio este ano, ela vai se não estiver bem, bem enraizada e já bem adaptada, pode sofrer e acabar por morrer. Mais coisas, podemos depois, imaginemos que a nossa horta já está, já está crescida, não é? Uhum. E que queremos adubar com, com, com os adubos, fazemos então a diluição do, se for no caso dos líquidos, no regador, não é? uma tampinha. A tampa que tu Esta tampa que eu, que eu referi há pouco e regamos junto ao pé da planta. Nunca regamos por cima da planta. Isso é importante, não é? Muitas, muitas pessoas fazem como é que Ou tem seja, regam, dão banho dão à planta. Sim. Pronto, ou seja, uhum. devemos sempre regar à volta. Numa horta, no campo, devemos fazer canais de, de rega. Ou seja, imaginemos que isto é uma horta grande no terreno, não é? podemos abrir canais, assim, com a enxada, não é com a mão, porque no terreno não conseguimos, e criar assim canais para a água escorrer não é? para todas as plantas e ser mais fácil de regar, para quê? Para obrigar as plantas a produzirem raízes e a espalharem as raízes para o terreno todo para se desenvolver melhor e aproveitar todos os recursos que tem à volta. Uhum. Pronto. Essa técnica ajuda a chegar à água a todas as plantas. Exatamente, exatamente. Uh, o que é que podemos falar-vos mais sobre as hortas? Na questão dos corretivos agrícolas, na questão dos estrumes de cavalo, convém sempre os estrumes estarem bem curtidos. Porque, senão, se forem estrumos mal curtidos, eles vão queimar as raízes das plantas quando as colocarmos lá. Ou seja, uh, os sacos, o, o, o azul e o amarelo, uhum. têm Já vimos de ser. Há pouco. Sim, vimos há pouco, acho que estão ali à frente. Têm que ser sim. sempre misturados com o terreno. Ou seja, uh, com o terreno que eu tenho. Mas eu posso utilizar o, o horta sem ter que estar a fazer esse revolvimento da terra. Ou seja, imaginemos que eu tenho o meu terreno por baixo, compro o saco de ciró-horta, espalho, faço um camalhãozinho uh, na zona do terreno sem infestantes e, e limpo, ou seja, de pedras, de, de coisas que possam existir, faço o meu camalhãozinho com ciró-horta pronto a utilizar e cultivo as minhas hortícolas diretamente no ciró-horta. Se não, tenho o trabalho de estar a misturar o amarelo ou o azul com o terreno, a cavar e a lavar e a arejar o terreno todo e a cultivar nesse tal camalhãozinho que vou fazer com os estrumes e com o terreno natural que tenho. Estamos só aqui a falar hoje de hortas, mas hoje também é o dia da agricultura, ou seja, e sendo o dia da agricultura não nos podemos esquecer que a agricultura é uma arte uh, ancestral e que por exemplo o algodão que é uma planta também vem vem da agricultura ou seja as nossas roupas uh, os cereais para as rações dos animais ou seja a agricultura é um mundo muito grande as frutas não é só, alimentos, não, é? Não, é só não é só a nossa alimentação uhum. falamos assim é também a alimentação dos animais Hum, e, e das próprias plantas, que, que é uma ciência que... associamos logo aos alimentos, mas é muito mais do, é que, muito, do que alimentos. Ó. É, é, é, tudo, é tudo um conjunto de técnicas, desde a preparação do terreno, ou seja, a, a preparação do solo, ao desenvolvimento da planta, as plantas que temos que escolher e que podemos pôr, por exemplo, numa horta, hum, faz sentido hum, ter... Hum, Algum tipo de, de flores, para chamar os insetos, para afastar outros. Não faz sentido ter só alfaces. Normalmente nas estufas temos, só, nas estufas temos um ambiente controlado, ou seja, temos a umidade, a temperatura, temos tudo controlado. Uh, no campo não, porque se vier uma praga pode-nos devastar a horta toda. Uh, uma questão. A farbuezeira pode apanhar sol direto que a hortícola aconselha a conjugar na mesma floreira? A framboiseira pode apanhar sol direto, não há problema nenhum. Por exemplo, a framboiseira ela vai crescer, é, chamemos-lhe uma trepadeira, ela não é uma trepadeira porque ela não, não emite guias, mas ela vai crescer para cima e produzir uh, uh, ramos laterais. Ou seja, aquilo que eu aconselho é uma coisa mais baixa, ou seja, uh, uma planta que não seja tão alta. Por exemplo, podemos pôr os morangueiros. Se tivermos nesta horta, imaginemos aqui uma framboesa, não é? Há de ficar mais ou menos assim, Sim. ou aqui no meio, assim. E depois morangos a cair aqui, que são também, ficaria assim. E temos um fruta para a primavera toda. Sem, sem precisar de ir ao supermercado, sim. ou seja, estamos a ser sustentáveis, basta sim, ir ao terraço ou ao quintal e, e apanhar a nossa própria fruta, lavar e comer, não é? Isto... Ah, tem aqui mais uma questão relacionada com o strum, tu falaste há pouco. O que é um strum mais ou menos curtido? Os nossos strums são todos curtidos, Estou ou falaste seja, há pouco nisso, eles, estão, eles estão no mínimo 12 meses no campo. Uh, um strume um strum mais ou menos curtido é quando utilizamos o strume proven provém dos dejetos dos animais. Pronto. E convém eles uh, curtirem decomporem se uh, A matéria orgânica uh, sofre um processo químico e físico para ser utilizável. Normalmente, quando o strume é fresco, ele está quente e não está curtido. Ou seja, ele é prejudicial para as plantas e não benéfico. Ele tem que estar maturado, tem que ser trabalhado de composto. Nunca se deve utilizar estrumos frescos, porque primeiro podem queimar e são muito fortes para as plantas e podem ter muitas infestantes. Se imaginarmos que, por exemplo, estrumo de cavalo, ele come ração e nessa, não come só ração. A ração, como palha, tem sementes, ou seja, quando ele vai defecar, essas sementes podem ainda estar vivas, nós ao aplicarmos esses estrumes sem ser curtidos, essas sementes podem germinar na nossa horta e é tudo o que a gente não quer. Claro. Ou seja, o estrume tem que ser sempre muito bem curtido, seja de que animal for. A origem dos estrumes também é muito importante porque temos um estrume de cavalo e um estrume de aves e não temos só um estrume porque em termos de nutricionais eles vão funcionar de forma diferente e funcionam, por exemplo, os trumos de aves, que normalmente é o azul, que as pessoas dizem que cheira muito mal, ele cheira muito mal porque ele é rico em azoto, tem mais azoto, mas esse, este azoto é, é, está facilmente disponível para a planta, enquanto do cavalo também tem azoto, mas é mais longo, ou seja, fica disponível durante mais tempo, uhum. ou seja, os trumos Uh, depois é sempre uh, um, outra sempre por uma horta grande e nunca devemos utilizar em fresco, é um erro. Ok. Mela, temos quase a terminar, mas ainda tenho aqui uma última questão. Sim. Que cuidados a ter com uma árvore plantada em um vaso? Qual a melhor medida para o vaso? Depende da árvore em si. Pois, Ou seja, uh, se estivermos a falar de um bonsai, pode ser num vaso pequenino. E depois temos que ir podendo. Agora, se estivermos a falar numa laranjeira, temos sempre que ter sempre em conta que convém que o vaso tenha no mínimo dois palmos para cada lado, se a vamos transplantar e se queremos que ela fique bem. desenvolver. Não é? Exatamente. O que é que acontece? Imaginemos que a árvore já esgotou o solo todo, o substrato todo desse vaso. Podemos tirar a camada superficial e adicionar-lhe um substrato novo ou até úmidos de minhoca. Porque o humus, tem muitos ácidos úmicos, eles vão entrando e vão nutrindo a própria árvore. E aí, que se formar o de fruto, estamos a dar nutrição para ela dar-nos mais fruta. Uhum. Ok. Então, pronto. pronto. Queres uh, dizer, acrescentar mais uma coisa que não foi dita, que acho que seja importante? Uh, para terem sucesso na horta, vão sempre precisar de luz solar direta, um bocadinho. Uh, um bocadinho, no mínimo, duas a três horas. E depois é uma questão de comporem as espécies por alturas, regar e mãos horta para depois apanharem os frutos e comerem com a família. Amélia muito obrigado, as tuas dicas foram muito úteis, certamente que ajudaram a esclarecer a quem nos está a ver. Obrigado pela tua presença, até uma próxima oportunidade. Quanto a si que nos esteve a assistir e a ver esclarecer também as suas dúvidas, o nosso muito obrigado. Já sabe que nos pode acompanhar através das notas, as nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, através também do nosso site e também do Youtube no nosso canal Juan Merlin Portugal. Marcamos encontro no próximo sábado, no mesmo horário, às 15 horas, com o workshop Organizo a Minha Mudança de Casa. Até lá, fique bem e uma muito boa tarde.